As fórmulas de primeira ordem têm o gênero Omicron, e por isso a nossa expectativa é de que elas sejam interpretadas como valores de verdade. Recorde que no caso da lógica clássica, dizemos que uma fórmula é satisfeita se e somente se ela recebe o valor de verdade verdadeiro. Neste vídeo, cobriremos a noção de satisfação tal qual se aplica às fórmulas da lógica clássica de primeira ordem. Começamos recordando a gramática do conjunto de fórmulas induzidos por uma certa assinatura e um conjunto de variáveis. E aqui, de forma resumida, se encontra aquilo que está no vídeo sobre fórmulas de primeira ordem. A saber, uma fórmula de primeira ordem pode ser atômica, isto é, uma fórmula relacional. Pode também ser construída usando os mesmos conectivos do caso proposicional. E pode ser quantificada de duas formas diferentes. Com uma linguagem mais sofisticada, a lógica de primeira ordem exige uma noção de interpretação mais sofisticada. Ao invés de valorações, temos agora modelos de primeira ordem. No caso proposicional, dizíamos que uma valoração satisfazia uma certa fórmula. Aqui, diremos que o modelo satisfaz uma certa fórmula. O sujeito é o modelo. A fórmula é o objeto. Também vale dizer que a fórmula é satisfeita pelo modelo. Muito bem, o que dizer no caso atômico? Temos uma fórmula relacional e, portanto, um símbolo de relação Nário que recebe N termos sobre essa assinatura. Recorde do vídeo sobre denotação dos termos, que usamos esta notação para nos referirmos ao objeto correspondente do domínio de discurso denotado por este termo. Portanto aqui nos referimos a uma n-upla de indivíduos do domínio. Enquanto isso, do vídeo sobre a interpretação da assinatura de primeira ordem, sabemos que o símbolo de relação nário R é interpretado como uma relação nária R sobre o domínio. Esta relação pode ser satisfeita ou não por uma dada n-upla. Ou seja, aqueles objetos todos juntos podem ou não satisfazer ou gozar da propriedade R.I. É bastante intuitivo que a noção de satisfação seja traduzida em português pelo verbo satisfaz. Para um exemplo muito simples, R.I. poderia consistir sobre o domínio dos naturais na propriedade de ser par. Esta propriedade seria satisfeita por todos os objetos que são pares, 0, 2, 4 e assim por diante. Também poderíamos ter a propriedade de ser menor que sobre os naturais, a qual seria satisfeita por pares de naturais tais que a primeira componente é menor do que a segunda componente. Poderíamos ter sobre conjuntos a propriedade binária de ser elemento de ou propriedade de estar incluído em. Poderíamos ter entre os números inteiros a propriedade de ser divisível por e assim por diante. Só podemos realmente dizer que compreendemos as condições de verdade de uma dada relação quando podemos determinar que o nosso modelo satisfaz a interpretação dessa propriedade ou, alternativamente, quando o nosso modelo não satisfaz tal propriedade. Muito cuidado com o erro que é comum, não apenas com quem está começando a aprender sobre esse assunto, mas de fato, e mesmo em manuais de lógica. Dado um símbolo de relação P e um objeto do domínio A, não faz sentido escrever que o modelo satisfaz P de A, porque P de A sequer é uma fórmula. E o modelo só pode satisfazer ou não fórmulas. Recorde, um símbolo de relação recebe termos, não recebe objetos do domínio. A linguagem não se aplica diretamente ao mundo. Nunca escreva M satisfaz P de A. Se A for um objeto domínio, ao invés, use a cláusula que estamos definindo aqui de satisfação de fórmulas relacionais e escreva A pertence a P de I. Ou, se você preferir, e agora a mudança é meramente notacional, PI de A. PI é um predicado sobre o domínio e A é um objeto do domínio. Nada de misturar linguagem com o mundo. Iremos agora introduzir as cláusulas de satisfação para os quantificadores, universal e existencial. É útil que você tenha visto antes o vídeo sobre variantes de uma dada alocação. Aqui, recordando que um modelo é uma estrutura com duas partes... Escrevemos isso de maneira mais específica do lado esquerdo do símbolo de satisfação. O motivo é que pretendemos usar a alocação de valores para dizer algo sobre a variável x. A solução recursiva no caso da quantificação universal é bastante simples. A fórmula para todo x, φ, é satisfeita na interpretação i e a alocação ρ para toda a alocação Rho estrela que seja uma x variante da alocação Rho original o objetivo de considerar as x variantes é justamente fixar o valor de Rho estrela como sendo exatamente o valor de Rho para cada variável diferente de x e como queremos falar sobre todo x escrevemos aqui para toda x variante Usando exatamente a mesma ideia, podemos dizer agora que a fórmula existe x, é satisfeita na interpretação i com a locação ρ, se a fórmula φ é satisfeita na mesma interpretação para alguma x variante da locação original, que se encarregará, portanto, de manter todos os valores da locação original intocados a menos, possivelmente, do valor dado para x. Para todo xφ, indica que qualquer forma de dar valores para x, que não altera mais nada do modelo original, deve satisfazer φ. E existe xφ, sugere que, pelo menos, alguma forma de dar valores para x, que não altere mais nada sobre o modelo original, satisfará a fórmula φ. E quanto aos demais construtores da gramática das fórmulas? Bem, os demais conectivos serão tratados como no caso da lógica proposicional. A saber, satisfaço uma negação se e somente se não satisfaço a fórmula sem aquela negação, satisfaço uma conjunção se e somente se satisfaço ambos os componentes dessa conjunção e assim por diante. O que muda aqui é só quem é o sujeito da frase satisfazer proposicionalmente uma valoração em primeira ordem, um modelo de primeira ordem como de costume precisamos nos assegurar de que compreendemos as cláusulas para não satisfação ora, se satisfazer o universal significa que para toda variante uma certa sentença é o caso a negação disso significa dizer que para alguma variante aquela sentença não é o caso Existe x, é satisfeito se, somente se, alguma x variante é testemunha dessa satisfação. Agora, se existe x, não é satisfeito, é porque Φ não é satisfeito para nenhuma x variante. Uma leitura intuitiva útil para entender a quantificação universal é pensar nela como uma generalização da conjunção. A conjunção de duas sentenças é satisfeita quando ambas são. Se eu tiver uma quantidade ilimitada de sentenças, a única forma de representar isso seria com uma conjunção de comprimento ilimitado. Se eu tenho, por exemplo, conjuntos naturais e quero dizer que uma certa propriedade vale para zero, e vale para 1, um, e vale para 2, e vale para 3, etc. Todas essas expressões infinitamente longas podem agora ser capturadas com o uso da quantificação universal, que simplesmente diz, no caso dos naturais, por exemplo, que a propriedade P vale para todos os naturais. E, como acabamos de dizer, se ela não vale para todos os naturais, é porque há algum natural para o qual ela não vale. A mesmíssima intuição pode ser levada para o existencial, que, por sua vez, generaliza a disjunção. Eu não sei, em princípio, qual o tamanho do meu domínio. Mas se eu pretendo escrever uma sentença que, porventura, se revelará infinitamente longa como... A propriedade P é satisfeita por este objeto, ou por aquele outro, ou por este outro, ou, ou, ou. Eu posso agora simplesmente dizer que a propriedade P é satisfeita para algum objeto. Esse é o papel do existencial. Por outro lado, se eu quero dizer que não há um objeto que satisfaça uma certa propriedade, existencial, é porque aquela propriedade falha para todos os objetos. Vamos fazer aqui um último passo. Recordando a dualidade que existe entre a conjunção e a disjunção, que é capturada usando a negação clássica e as leis de De Morgan, aqui também podemos falar de uma dualidade entre as quantificações. Suponha de fato que temos uma sentença negada dentro da quantificação universal. Essa negação se transfere para cá também. As cláusulas de satisfação da negação nos dizem que aqui eu posso escrever uma negação e nos dizem que aqui eu não preciso escrever nada. Restou deste lado a sentença que diz que a fórmula Φ é satisfeita para alguma x-variante. Esta é exatamente a interpretação original do existencial, que foi simulada agora usando não é o caso para todo x, não Φ. Analogamente, considere agora o existencial com uma negação na frente da sentença Φ. A interpretação da negação nos permite apagar isto e internalizar esta não-satisfação com uma negação. O que temos aqui, portanto, é a cláusula original para a interpretação da quantificação universal. E vemos que ela pode ser simulada usando um existencial e duas negações. Como a negação de uma grande conjunção de negações. E uma grande conjunção funciona como uma negação de uma grande disjunção de negações. Estas são nada mais do que formas das leis de De Morgan para os quantificadores. Vamos considerar a seguir algumas fórmulas escritas usando alguns símbolos desta assinatura e algumas destas variáveis. O que estas fórmulas podem significar? A maneira correta de descobrir é usando as cláusulas recursivas sobre a noção de satisfação. Para cada uma destas fórmulas, a gente precisa se perguntar em que condições um modelo satisfaria tal fórmula. Ou em que condições um modelo não satisfaria tal fórmula? Às vezes é mais fácil perguntar uma coisa, às vezes é mais fácil perguntar outra. Um equívoco muito comum diz respeito à forma como lemos as coisas em português e à forma como lemos strings em geral, da esquerda para a direita. Isso faz muita gente pensar que esta sentença, por exemplo, é lida assim. Ou pior, faz as pessoas imaginarem que a sentença é escrita assim, da esquerda para a direita. E isto traduz apenas completa incompreensão da estrutura interna da sentença. Eu não escrevo uma frase em português sem saber qual é o sujeito e qual é o predicado antes de escrever. Eu não escrevo um sujeito e depois vou pensar qual é o verbo que vem em seguida. Eu não escrevo um verbo transitivo sem ter a menor ideia de qual é o objeto direto ou indireto que vai vir em seguida. Não, não é assim que as sentenças são criadas. Ignorar esses princípios básicos significa, em particular, não saber usar pronomes relativos. No caso da sentença Φ1, por exemplo, antes de mais nada, eu preciso construir os seus átomos. Após considerar esses dois átomos, eu posso pensar na conjunção deles. Após considerar também este átomo, eu posso pensar na implicação que envolve as fórmulas até então construídas. E posso, em cima disso, colocar uma pilha de quantificações universais. Ao começar perguntando se o modelo satisfaz essa sentença, isso se traduz recursivamente sobre outras perguntas sobre os componentes dessa sentença. Se eu pergunto agora o que essa fórmula diz, ao saber interpretar cada uma das suas subfórmulas, que ela diz respeito a uma certa propriedade de m, a saber que quando ambos x1 e x2 estão m relacionados com y, então x e y são o mesmo objeto. Imaginando que aqui eu tenha a interpretação estándar da igualdade. A quantificação entra aqui para dizer que não interessa quem são x1, x2 e y. Eu posso pensar nessa sentença como expressando a injetividade à direita da relação m. Suponha que essa relação fosse interpretada como ser mãe de, sobre os seres humanos, por exemplo. Esta sentença, se satisfeita, diz que a propriedade ser mãe de é injetiva. No que diz respeito à sentença Φ2, vale a pena notar que ela se trata de uma bimplicação e não há quantificações universais. Eu observo que n é um símbolo de constante e z também, enquanto que x... É uma variável livre. A sua interpretação é ρ de x, num certo modelo, iρô. Eu não sei quem é, mas há de ser um indivíduo do domínio. Muitas definições são colocadas assim, usando uma bi Mas eu também posso pensar que expressa uma propriedade desta relação d. Por exemplo, se n fosse interpretado como o número 6, um natural, z fosse interpretado como o número zero, s como a função sucessor, e d como o predicado de divisibilidade, então, essa sentença diz que 6 divide x, se e somente se, 2 divide x e 3 divide x. Não me interessa quem é o x. Finalmente, a sentença Φ3 envolve o um símbolo de igualdade, sobre o qual há um vídeo que trata da sua interpretação, como a identidade. O que é importante é que ela contém uma quantificação sobre uma fórmula atômica. Esta fórmula atômica pode ser pensada como uma equação, por ter o símbolo de igualdade, e há duas variáveis, x e y. A sentença diz que, se ela for satisfeita, é possível encontrar um x, de modo que todo y me permita satisfazer esta equação. Por exemplo, a função Q podia ser a função quadrado, A poderia ser a adição, M poderia ser a multiplicação. São todas operações, digamos, sobre números naturais. E, neste caso, no meu modelo, eu estou impondo uma certa relação entre ρx e ρy, de, de modo que esta sentença seja satisfeita. Estou afirmando que há uma classe de soluções para esta equação. Há duas lições interessantes aqui. Suponha que há uma propriedade que eu desejo capturar usando a linguagem formal. O processo de tradução desta propriedade, da sua especificação informal para sua versão em lógica de primeira ordem, é uma arte. Há técnicas que podem ser usadas, mas traduzir é essencialmente uma arte. Felizmente, aqui nós podemos testar se uma tradução foi bem feita. Por exemplo, pretendíamos dizer que a propriedade binária M era injetiva. Escrevemos uma sentença que pretendemos usar para capturar esta propriedade. Eu posso dizer que a tradução foi bem-sucedida. Se um modelo satisfaz essa sentença, exatamente nas situações em que esta propriedade M... É injetiva. Se a sentença for satisfeita sem que M seja injetiva, ou se M for injetiva sem que a sentença seja satisfeita, nos dois casos eu falhei no processo de tradução. Os testes correspondentes podem ser feitos usando a definição recursiva de satisfação. A outra lição é, como eu já insisti, que estas sentenças de primeira ordem que pretendem capturar alguma propriedade do mundo lá fora, não são lidas inicialmente, nem muito menos escritas, da esquerda para a direita. Só em raros casos é possível fazer isso com sucesso. De primeira, compreender a estrutura de uma fórmula ou de uma sentença da linguagem natural é absolutamente essencial para que nós possamos escrevê-la corretamente e para que nós possamos nos expressar de forma correta. No caso da linguagem formal, quando alguém me perguntar Espera, mas o que é que estas fórmulas dizem? Fórmula é sintaxe. O que elas dizem é semântica. A resposta correta nunca é afirmar que essa sentença diz para todo y, para todo x1, para todo x2, blá blá blá. Isso não é o que a sentença diz. O que esta sentença diz é: M é uma relação injetiva.